Lá no o pobre e a está no cativeiro, libertação ao povo. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir.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 Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã amados, no domingo passado, nós refletíamos sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. Hoje, nós vemos que Deus quis precisar de gente para anunciar esta palavra Ele quis precisar dos profetas Que são os seus porta-vozes Os seus mensageiros Que levam uma mensagem que não é sua Mas uma mensagem que pertence ao Senhor Entre eles, Jeremias Alguém que foi chamado, como também nós Desde o ventre da nossa mãe Toda criança como uma sementinha, tem um propósito nesta terra, venha a nascer ou não. Toda pessoa é um recado de Deus. E aquelas que nascem, trazem uma missão que se estende pelo tempo que passam por essa terra. Apenas aos 20 anos de idade, Jeremias se deu conta de que desde da sua concepção Deus o chamava, mas ele sente medo, sente medo porque ele se acha incapaz, ele se considera insuficiente diante da missão que Deus lhe confia. E o Senhor diz a Jeremias, não tenhas medo, levanta-te vai anunciar, porque eu estarei contigo. Na antiguidade nós sabemos que algumas cidades eram saqueadas e por isso, se construía ao redor delas, aquele forte, aquela muralha, de maneira que ela fosse protegida. O Senhor mostra que é Ele que é a defesa daqueles que nele esperam. O Senhor não poupa as pessoas dos sofrimentos, dos desencontros da vida, das adversidades, mas Ele promete. Eu estarei contigo para que você possa vencer. Ele é o nosso alicerce, ele é a nossa fortaleza. Jeremias então vai e ele vai falar às autoridades políticas e religiosas da sua época. Gente grande, imagine só que difícil, hein? Quando ele tem que falar para estas pessoas que elas não estão de acordo com Aquilo que é projeto de Deus Mas o Senhor sempre acompanha a Jeremias O Senhor nunca abandona Jeremias é rejeitado Mas o amor de Deus que o sustenta Hoje Jesus também experimenta a rejeição Este evangelho é uma continuidade daquele que nós ouvimos no domingo passado Vocês se lembram? Quando Jesus se levanta e ao proclamar aquela passagem de Isaías, fala da sua missão. Que ele veio para recuperar a vista daqueles que não enxergam. Ele veio libertar os oprimidos. Existia ainda, no finalzinho daquele trecho, depois que dizia assim que aquele era o ano da graça, que era o ano também da vingança do Senhor. E Jesus não repete este trecho porque ele não veio para se vingar, ele veio para mostrar a sua misericórdia, aliás, a vingança, entre aspas, de Jesus, ou seja, aquilo que ele dá em troca é misericórdia. Mas, aquelas pessoas que estavam admiradas ao ouvir Jesus com autoridade, afinal de contas, ele estava agora em Nazaré, na cidade onde ele havia se criado, aquelas pessoas ficaram surpresas, da maneira como Jesus falava, mas ao mesmo tempo, algumas começaram a questionar, mas não é esse o filho do José, o carpinteiro? Mas não é ele o filho de Maria? Eles pensavam que conheciam a Jesus, mas na verdade, ignoravam a sua verdadeira identidade. Eles acabaram até mesmo subestimando Jesus, desconsiderando o Senhor... Como se eles já soubessem o suficiente sobre o mestre. Esse é um perigo muito grande que nós podemos correr também. Quando nós nos acostumamos às coisas sagradas e até mesmo à Santa Missa. E começamos agora a celebrar de maneira automática. Como se a gente já soubesse, porque afinal de contas a gente já fez algum curso. A gente já teve um encontro com Deus ou na comunidade. Ah, já estou vários anos né, participando da igreja. E talvez a gente não se dê conta do propósito que Deus tem para nós, como aquele povo não se deu conta de que Deus estava no meio deles, habitava ali. Uma outra razão que fez com que essas pessoas agora mudassem de repente, porque elas estavam admiradas com Jesus. E desencadeia-se logo mais uma fúria em relação a Jesus. Que coisa engraçada, né? Como é que o ser humano oscila, né? Uma hora ele está assim, daqui a pouco ele está assado. O povo de Deus na Sagrada Escritura é retrato também da nossa imagem. Muitas vezes nós também oscilamos desta forma. Eles que até então estavam admirados, mas depois são levados pela descrença, ficam raivosos. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, certamente vocês vão dizer, médico, cura-te a ti mesmo. Ou se não, faça aqui em Nazaré, aquilo que fez lá em Cafarnaum. Nazaré, onde Jesus tinha se criado, era rival da cidade de Cafarnaum. E aquele povo considerava o povo de Cafarnaum como indigno, não merecedor. Porque não faziam parte daquele povo judeu. E Jesus realiza milagres lá em Cafarnaum. Não porque Jesus desprezasse a sua gente, mas porque em Cafarnaum, Jesus encontrou fé. As pessoas foram despertadas na sua fé. E agora em Nazaré, Jesus encontra descrença, questionamentos. Eles querem sim que Jesus realize milagres, mas como alguém que faz espetáculo. O milagre necessita a fé, é claro que o poder acima de tudo é de Deus, mas é preciso que a fé abra caminho para esse poder e o que não acontece lá em Nazaré, quando Jesus diz que dois profetas realizaram a obra de Deus em outros lugares e outras pessoas que não pertenciam àquele povo, Agora os conterrâneos de Jesus se levantam. Jesus cita o profeta Elias. Que foi até uma viúva. Que não era aquela pertencente ao chamado povo de Deus. Havia tantas viúvas. Mas Jesus, Jesus não. Elias vai justamente àquela. Porque aquela se abre e é generosa. Eliseu encontra muitos leprosos, mas é a um leproso que é leproso que é concedida a cura e era um estrangeiro, alguém que não fazia parte daquela gente. Isto é, Deus realiza a obra em quem se abre e não a um povo limitado. Quando Jesus diz isso? Eles agora expulsam Jesus da sinagoga Levam o Senhor até o alto do precipício E querem lançá-lo fora Querem eliminá-lo Hoje em dia está muito em moda, em voga Eliminar as pessoas, não é? Talvez não dessa maneira, jogando-as de um precipício Mas quem sabe com a maledicência Anulando as pessoas com os comentários que nós podemos fazer e nos meios digitais também. É interessante que a gente vê que hoje os meios digitais, eles podem ajudar a espalhar uma boa notícia, a formar ou a deseducar, ou a confundir as pessoas, ou até mesmo a enaltecer alguém e ainda rechaçar uma pessoa. Né? Desprezá-la, linchá-la. Jesus é aquele que recebe a rejeição Daquele povo que não o reconhece Mas o que Jesus faz Quando eles tentam matá-lo O que, que ele faz? Hã? Ele chama todo mundo para briga? Ele manda um raio na cabeça de alguém? Não, ele passa pelo meio deles Segue o seu caminho Jesus não passa por cima deles E também não passa por baixo não Não é? O Senhor Não se submete Aquelas pessoas que querem agora que só Nazaré receba os milagres e seja a primeira. E Jesus também, por outro lado, não se vinga de Nazaré. Ele simplesmente segue o seu caminho. Meus irmãos, se nós realmente aderíssemos ao agir de Jesus, dentro dos obstáculos que nós recebemos, às vezes das rejeições das pessoas, não é? uma caminhada seja de igreja, ou enfim, qual for, quando alguém parece que dificulta a nossa vida e nós seguíssemos o nosso caminho, com certeza nós ganharíamos, ganharíamos muito mais do que se nós simplesmente parássemos, reclamássemos, mas, mas estou fazendo tudo certo, por que, que vem tanta coisa para mim, por que tanta perseguição? Normalmente tem algumas pessoas que talvez podem até solicitar de Deus, exigir dele, não é? Não, não lhe aconteça nada porque está servindo a Deus Não, Jesus Cristo que é o servo de Deus É aquele que passa por tudo isso Mas ele segue adiante Segue o teu caminho Segue Porque o Senhor é a tua força Porque você é chamado a ser profeta do amor A segunda leitura vai nos falar Sobre este amor que é o dom mais elevado mesmo se eu desse todas as minhas coisas, mas eu não fizesse isso por amor, fizesse isso por desencargo de consciência, de nada valeria. Mesmo se eu fizesse um ato heróico na frente de todo mundo e não fosse por amor, não valeria de nada. Apenas o amor é aquele que permanece. E São Paulo ao falar da caridade, que é o próprio amor, fala como alguém que... Compara a caridade a uma pessoa. Pense só. Na palavra caridade você agora pode colocar o seu nome. E como exemplo, eu vou usar o meu. A caridade, o Adriano, é paciente. É benigno. Não é invejoso. Não é vaidoso. Não se ensorbebece, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. Colocou o seu nome? Será que a gente dá conta? Hã? Deus é o próprio amor E nós somos os seus filhos, imagem e semelhança dele Portanto nós somos chamados também a ser o amor na essência E o amor verdadeiro é aquele que se espelha em Deus Hoje as pessoas falam de amor, mas na verdade elas estão falando Às vezes do amor romântico, quando não estão falando da paixão não é? O verdadeiro amor é esse Primeira característica do amor é paciente. Será que nós temos essa paciência com os outros? Paciência no trânsito, paciência até com os limites nossos e das outras pessoas. São Paulo ainda diz que o amor é benigno, ou seja, é cheio de bondade. E depois ele vai dizer aquilo que não é próprio do amor. Quem ama... Não tem espaço, nem não dá espaço para inveja, para vanglória, perdendo tempo às vezes não é, com a sua imagem. Quando eu falo imagem, não estou falando do fato de você se arrumar bem. Às vezes as pessoas pensam que vaidade é algo relacionado à forma simplesmente como você se apresenta. É muito mais do que isso. É às vezes como você se preocupa demasiadamente com aquilo que os outros pensam de você. E você talvez até deixe de ser verdadeiro para preservar a imagem que você quer que as pessoas tenham de você. Ou ainda você constrói uma imagem que talvez não seja real, mas quer convencer as pessoas disso. Aí está a verdadeira vaidade. Não guarda rancor. Quem é aquele que busca o amor não pode se alegrar quando o outro se dá mal. Não fica... Festejando quando o rival, de repente, não é? Vem a se dar mal, mas é aquele que se alegra com a verdade. Aquele que sabe que suporta tudo porque é Deus que é o seu alicerce. É Deus a sua fortaleza. Irmãos e irmãs, a nossa missão como cristãos é cheia de desafios. Mas é uma missão movida e sustentada pelo amor. Que nós possamos olhar para Jesus Cristo e ver nele o verdadeiro espelho daquele que nós devemos seguir. E assim, sermos também um reflexo de Deus para as pessoas. São Paulo diz que agora nós vemos como que por um espelho meio tortuoso. Mas um dia nós veremos a Deus face a face. Nós... Também podemos ver Jesus nas pessoas como um espelho, sabe aquele espelho de móvel antigo de vó? Sabe aquele que você olha na frente, deforma a imagem assim? Já fizeram essa experiência, não é? Pois bem, nós olhamos para os outros e vemos nas pessoas também os seus limites, mas podemos enxergar aí, apesar de tudo isso, a imagem e semelhança de Deus, que nós a buscarmos Deus na sua face misericordiosa, possamos refleti-lo com a nossa vida. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Todo